Ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo. Tentar ir chegando nos dois dígitos. Biguzeira. Já tem informação do Henrique. Ele viu e mirado, uh -huh. que belo HS. Aos pouquinhos ele viu o pico da bomba. Ele não quer deixar plantar. E logo ele começa. Marvisão, mata ah, o Lucas. Acabou, 궁금, spark, Acabou. Hack, Pira -pira. a bola Henrique. Acabou a bola, Passa a faca. Passa a faca. ele em cima do Henrique. O Nex pode ser pego de na mão. Sai correndo. O PNG pra cima. Segundo, espalha de do O Chema na resposta, ali, ó Ele carrega, leva o seu bebezinho, Manda um bebeto pra torcida Deixa tudo igual Um a um, Reiko Estratégia por estratégia, tá funcionando até então, para que ser plano. É sim, mostrando como funciona. Leva os quatro jogadores. É é e foi é é é bom. Esse summit. KNG na abertura consegue matar o Nex. A posição é dele, ó, do tá? O plano pode ser bom. KNG. Olha oh, o que faz KNG. É no esculpe varado em cima do Hardzão. Vai cobrar a Opa, a maldade. Eita, oh. KNG, felicidade do brasileirinho, tá protegido pelo KNG. E o VSM para acabar, para acabar. O plano passa para cima. E o VSM faz sua janta, pelo jeito não almoçou, mas a janta está servida, senhoras e senhores. bem vs o plano vai começar. A PEI que vem, Conex o Zero, com o Hardzão. O safe com o PKL, a equipe do pano vem com o VSM, não derrecar Lucas, Henrique e KNG. Bora pra cima então, cortinas abertas ao espetáculo. Vamos pra cima que tem brasileiro fazendo a festa e tentando aqui permanecer na CS Summit. Vai correndo a equipe da PENG, enquanto o primeiro KNG consegue pegar o segundo, inclusive tem formação no C4. KNG, dá cara de novo, vai pegar o Lex. olha o que faz o KNG, que maravilha no 3K já maravilhoso. 1 e 20, PKL. Tem que dar uma acalmada agora a equipe da PEN. É um 4 contra 2. ele vai para cima do Henrique. Ele tem trocação. O Henrique vem primeiro, mas o Peké consegue um ótimo abate. Pega a USP. Vai na trocação. O Lucas termina o Ele faz a trade aqui. Agora tem só o Biguzeira. Biguzeira vai aqui para Double Doors. Um minutinho para trabalhar. Pode fazer o avanço ainda. Vai chegando o VSM. O VSM vai trocando com o Biguzeira. Vai ter exposição. Ele já consegue ver. O VSM já tem informação. Vai esperar a passagem do Biguzeira. Vai tentar um avanço. o avanço. Aos pai, pouquinhos meu. ele viu o clique da bomba. Ele não quer deixar plantar. E logo ele começa. O VCM já dá aquela cavadinha. Primeiro ponto do plano. Reiko. Vai chegando, vai dar cara tá em cima de Henrique. Biguzeira faz um ótimo avanço. Já vai pro cat. Tem informação. VCM, uma trocação. O Biguzeira ganha mais um. Mata o Léo. Biguzeira fazendo um ótimo avanço. O VSM aqui pelo computador consegue levar o PKL. Lucas. Escondidinho pelo cat. Biguzeira. fazendo ali, esperando a passagem pro bem, o Lucas consegue mais uma pin em cima do hardzão Pra cima o safe, fazer a trade aqui com o Lucas, KNG, com a sua AWP já mata o safe Agora um 2 contra 2, 20 segundos pra trabalhar a equipe da PEN KNG, tem informação, VCM chega pelas costas, não ia operar, foi humilde, faz aquele strefo maroto em cima do nex E o KNG pra finalizar mais um ponto pra equipe do plano, Reiko Mas tá recuado, a equipe do plano não cai nessa, nessa história que tá contando a equipe da PEN Mantém a posição, Henrique consegue pegar primeiro. Pega o PKL, enquanto o Biguzeira faz a trocação. Mata o Léo Biguzera pega mais um. Lucas, a trocação do Biguzera, faz a trade aqui. O Nex e Hardzão consegue pegar. Henrique e Lucas. KNG chega logo depois pra pegar o safe. É um 2x1, o KNG tá de Alp. Nex, é faz o plant da C4. Um round que era mais econômico da equipe plano pode ser bom. KNG. E olha o que faz o KNG. Oh, no scope varado em cima do Hardzão. KN! Olha o que faz KNG, meu Deus do céu, que é isso? Rapaz, que já <risos> se complicou. Equipe da PEN, KN de novo. KN vai tentar, vai indo para cima. Essa informação tem a confiança, mas o Nex estava escondido. Safe. Um minutinho para trabalhar a equipe do plano. PSM. Vai indo para cima. VSM tem informação. Pega espaço, procura os jogadores da equipe da PEN. O KNG, chegando pelo duto, vai para o ataque surpresa em cima do PKL, que leva tanto o KNG quanto o VCM. Lucas, a posição do KN era boa, acabou que não conseguiu os disparos para cima do seu adversário. Lucas, aqui pelo fora, pega informação, vai fazendo a rotação novamente, tenta a. PKL, está cavado, esperando, Henrique, consegue levar o primeiro, vai para cima do biguzeira, hardzão, mata o Lucas. Acabou a bola Henrique, acabou a bola eu passo a faca! Passa a faca PKL em cima do Henrique, rapaz, agora vai pegar fogo de vez, não tem pra onde correr Henrico. Sobrou o KN, pode chegar pelo Costa. não tá com cara ali de muitos amigos KNG. Vai subir o bombeiro com a sua Galil, dá aquele pulinho pra tentar dar uma adiantada, tem 40 segundos pra tentar recuperar C4 ou levar os dois jogadores da equipe da PEN que estão ainda vivos. 35, tem informação já do PKL. Ele faz a passagem. O Nex pode ser pegado de granada na mão. Sai correndo, o energia é pra cima. Tendo segundo disparo, ali o do KNG! Chama na <risos> responsa ali, ó! Ele carrega, leva o seu bebezinho, manda um bebeto pra torcida! Deixa tudo igual! Um a um, Reiko! Que isso, que round do KNG! Hardzão novamente. Pode pegar o VSM. cima tá esperando alguma granada, um pouco de posição, um pouco de informação. Bem, tá postando para cá. Renova Smoke? Desculpa, Reiko! Tava apostando pra cá, hein. Dois presos aqui, vão avançar, olha isso. Olha o Henrique. No varado, o hardzão fica com 12 de vida. Nossa. KN, tem a posição ainda, o hardzão, vai dar cara a tapa. Recupera um pouco de informação, quando ia descendo a rampa, o Léo foi lá cobrar os dois, tá tanto o hardzão quanto o biguzeira. P.K.L. aos pouquinhos, tem ali a posse da C4, o KNG. Com a smokezinha, ele só vê, espera a movimentação do P.K.L. e você faz algum barulho. 58 segundos, tá bem difícil agora. A vida do PKL e o plano se aproxima muito do seu décimo ponto. KNG, vai cobrar... A opa! Maldade. Opa! A maldade! Eita <risos> KNG, pra felicidade do brasileiro Da liga TR. então, a equipe da PIN já domina o bombeiro. Temos aqui o Biguzeiro com a sua subzinha, só esperando a passagem. VSM, tem informação. Tem do primeiro que o outro, não consegue. Cobra agora o Hardizão VSM, KNG. Da segunda a segunda cobra cima do Nex, não consegue. Sai boa pro Nex. Safe, leva o Henrique, enquanto o Lucas troca com o Biguzeira. Safe novamente, pega o Lucas. VC, chamando o Guiouto, leva o PKL. Ó o Leo, posição é boa. Tira! Tanto a C4 quanto o ponto. Décimo primeiro, Reiko. Leo. Levou o Biguzeira lá pro bomb site B, faz aquela já a equipe da PEN. PKL. 50 segundos. Tinha três jogadores do plano vivo, enquanto dois jogadores da equipe da PEN. 40 segundos pra trabalhar. VSM, sabe já da, da passagem dos jogadores da PEN, da cara tapa PKL, calma mas JK não troca, JK não troca VSM, olha o spray Nossa. do VSM, que coisa linda de se ver, pro Map Point, ele dá aquela envergonhadinha ali, porque deu uma pinadinha, mas chega no Map Point Reiko, e logo depois olha olhar para o acaba não encontrando ninguém, hardzão, Um minuto e 10 para o plano trabalhar, a Smoke tira a visão da passagem da varanda, PKL é cobrado pelo Léo e VSM tá achando rar visão. Que entrada maravilhosa da equipe do plano pra garantir já. O nono ponto não vai nem tentar a equipe da P, hein, Heiko? Vai nem tentar, realmente. Não retake na B, não tem lógica, três players. E o plano já vai caçar, né? Tem economia no bolso. Com essa explosão ainda vão ter muito mais. O Henrique já tá com 7k, vai ficar lá com os 10 dele Vão caçar esses últimos 3 players, não vão deixar nada A PM já realmente preocupada Dois rounds apenas, desse C3 tá bem difícil PKL. novamente, um vez, ele faz abertura pelo meio Eu Tô pegar os jogadores do plano, que vai fazer o rush pro fundo o Famoso rush fundo, só que caiu muitas granadas, muita flash Somente o KN passou, safe com a ajuda do Nex consegue o abate em cima do KN, Hardzão Tem esse avanço pelo escuro ah, Hardzão consegue levar o primeiro, consegue levar o segundo Consegue levar o terceiro Já tem em sua posse a C4 O Léo que ia passando ali pelo meio para tentar achar alguém Não consegue A gente vê a movimentação da equipe da PEN para bomb site B Que tem aí O KNG cravado no altar Enquanto o Léo tá ali mais pro bomb site, safe KNG, marcado Ganhar as granadas o KNG já viu primeiro. Consegue pegar o Nex. Ótimo disparo do KNG. 38 segundos. Tem o Molotov. Cai do caixão, enquanto o KNG pega o hardzão. Safe tem essa informação do KN. E o KN pega mais um, 3K dele. Para recuperação. 4K do KNG. Só sobrou o um Biguzero com 6 de vida. Passando pelo meio. Olha o que faz KNG contando a sua história, mostrando para o que vem. Pegar um pouco de informação para o seu time. O KNG, pega o PKL. O avanço será é lá pela varanda. Recua agora a Pen, perde muita informação e espaço com o PKL, DCM, pode ser execução pelo meio, várias ganadas já caem pela equipe da Pen. DCM ali, tira um pouco de informação também jogando a sua smoke, biguzeira, pode fazer o avanço pelo meio, já passa, tá aqui pela porta, KNG, tem que jogar um pouco mais recuado, vai fazer o avanço, Léo DRK no varado na smoke, consegue pegar dois jogadores, pega o safe e também tá o hardezão, KNG num 2K, pega o biguzeira, complicou a vida do Nex, complicou a vida da Pen. Nex já vai recuando, só que o Lucas vai marotar. Vai pra cima dele, Nex! Curioso, né? Essa estratégia. Fazer um stack mais, mais conservador. Conceder aí aos adversários a é entrada, meio que faz uma passagem muito rápida no meio da Dust 2. Né? Estratégia por estratégia. Tá funcionando até então pra equipe do plano. É sim, mostrando como funciona. Leva os 4 jogadores. E spray bom é esse summit. 4K pra ele, chama a responsabilidade. Mais um pontinho pro plano.